What's up guys? E Estamos aqui no Disneyland, aqui em Califórnia E vamos passear, acho que nesse vídeo eu não vou te dar as cinco coisas preferidas para fazer porque tem muitas mais coisas aqui para fazer do que no Universal, né? É. Mas vamos tentar ir no, nas atrações, ao, ao máximo número de atrações que a gente pode fazer hoje e no final eu vou te dar as minhas três coisas preferidas para fazer nos dois parques, então vai ser divertido, né? Vai, eu tô... Ah, eu... Ela, ela, isso é um sonho dela, para vir no Disney e fazer isso, então... Hum, e ele é o melhor por me trazer aqui Porque ah, okay. eu não sou um grande fã dessas coisas Mas eu tô ansioso Vai ser legal Vai e... que diversões é sempre divertido ah, então... Eu gosto muito dos roller coasters uh -huh. E ela gosta mais as outras coisas, né? Não, eu amo montanha-russa é? Mas eu gosto da experiência inteira da Disney ah. Então vamos lá Bom gente, acabamos de entrar aqui no atração dos Guardians of the Galaxy, né? Guardiões da Galáxia. Entramos e temos o Fast Pass, né? Que você não precisa ficar muito na fila. Então a gente simplesmente entrou e quase nem e nada sobre a atração sim. e foi tipo um elevador que você fica subindo e descendo é pequenos, muito subindo muito descendo muito e foi muito legal a gente não estava esperando isso é muito legal sim acho foi sensacional é, acho que a gente vai fazer isso um, pelo menos mais uma vez né sim. antes de sair antes daqui antes de ir embora ah é, mas foi muito eu ia eu eu deveria saber que era algo assim porque Dá para ver que é muito alto o, os prédios que, onde fica a atração mas eu simplesmente não estava esperando isso e de repente no começo você tá ficando numa num carrinho, né? É, é tipo uma cabine, é tipo um mini elevador assim. É, e você, você, você fica, tipo, é. cai bem rápido, sube bem Do rápido. Nada, sim. É, é, é aquela sensação quando você tá no meio e ali tá descendo, né? Só que é mais rápido. Né? Mais rápido, mas foi muito legal. Foi. Bom gente, acabamos de fazer mais uma atração aqui, aqui, dá para ver no fundo, é uma atração de água. Sim. Né? Você vai de barco, barquinho, né? É, acho que é uma boia gigante, sei lá. É. E foi legal, não sei se você acha que foi vale a pena esperar tanto na fila para fazer isso. Eu não também, sei. Também acho... porque está ficando mais quente aqui, então a gente está ficando... O que tem um pouquinho molhado, a Michelle ficou muito mais mostra para eles. Eu não sei se dá para ver, meu cabelo já secou um pouco, mas. Cara, isso aqui tá encharcado. Tá tipo encharcado demais. Eu, eu era que tava de costas na hora que caiu, então a água vem inteira assim nas minhas costas. <risos> <risos> E agora nós vamos para outro Sim. parque, como eu falei antes, tem duas parques aqui, né? É, são dois parques. Então tem algumas atrações aqui, acho que a gente fez tudo que queremos fazer aqui. Então agora vamos para outro parque. É. Bom gente, vamos entrar no outro parque, o parque tipo... É, é o a Disneyland. O Disneyland, é. agora é o California Adventure Park. E eu queria falar rapidinho sobre essa rua atrás da, da gente, porque essa chama Main Street USA. E quando eles estavam construindo o primeiro Disney World ou Disneyland, eles, eles construíram a rua atrás da gente, baseado numa rua de Fort Collins, Colorado, onde a gente morou. Você está sério? Eu estou falando sério, sim. Eu não sabia disso. eu pesquisei muita coisa. E você estava morando numa cidade onde essa rua foi baseada e você não sabia. Mas também eu vou passar algumas imagens aqui para vocês verem como que é, como que tipo parece a rua. E na verdade a gente morava naquela rua onde a rua é baseada. Ah, eu tô tão... Você realmente não eu sabia disso? Sabia. Eu tinha certeza que eu já te contei para você, mas parece que não. Mas é essa, essa rua aqui, então vou passar as imagens e vamos entrar no parque. Bom, que dia puxado, né? Meu Deus, tô ah. morta! Acabamos de fazer mais quatro... Três. Três atrações. Estamos, precisamos voltar para outro parque agora, fazer mais uma. Voltar depois desce para assistir o show de fogos de artifício. E o desfile. E o desfile também, então... Muito puxada e a gente tá... A gente estava, tipo, hoje de tarde, a gente estava meio amados porque estava demo, demorando tanto para fazer qualquer coisa Agora o parque tá, deu Mais uma vaziada. relaxada Não é tão cheio como estava como antes e uh, antes de sair desse parque, uh, a gente vai tentar achar as personagens, né, o Mickey e o Minnie, né? O Pluto então, e o Patata. Ela quer muito conhecer eles, então vamos lá se ela consegue tirar uma foto e vou gravar tudo. Vamos lá. Vamos, amor. Vamos então, estamos aqui na fila. Mas o cara acabou de falar, nos falar que ele vai ir ligar, fazer uma, um telefonema, uh -huh, muito importante, né? mas todo mundo sabe que isso é um segredo, tipo um código, ir código para ir fazer xixi, então vamos ter que esperar mais um pouquinho ainda. Pois é, vamos lá, não tem problema. Ok, gente, acabamos de tirar foto com o Mickey e passou a Minnie, então a Michelle está me fazendo ficar na fila para tirar mais uma foto. Nem vou falar nada. Ah. Tá bom, gente, acabamos de fazer aquele é, atração atrás. Chegamos e estava fechado. Oh, calma, olha, olha isso aqui. Essa é a parte, eu acho, meu, ela tipo... <risos> Ele tá falando. Essa parte do parque é muito legal de noite. A gente tava aqui bem cedo hoje de manhã. É. Mas de noite fica muito, muito legal com aquelas montan né? montanhas. montanhas né? Mas é. as luzes estão sensacionais. É, as luzes, e, e tipo, essa rua aqui é do, do filme Cars, né? Essa parte do parque é do filme Cars. E é muito legal. A, a atração estava fechada quando chegamos, mas abriu. E tipo, hoje de manhã a fila era duas horas, né? E a gente chegou, deu certo que. Esperamos 15 minutos só para fazer uh -huh, e foi uma das minhas preferidas do dia. Foi, foi, um meus, uh, foi, foi muito dia. legal, muito yeah. legal. Acho que o Guardians of the Galaxy foi meu preferido, uh -huh. mas isso é segundo e Space Mountain é terceira, terceira, né? Yeah. Mas olha que, que lindo é aqui, né? Muito lindo nessa parte. Agora só falta o desfile, né? O desfile. Desfile. Fogos. Desafio é outra coisa. Desfile. Hoje é o de os fogos é Artifício. E, e talvez artifício. em Diana Jones. A gente não está muito cansado. Ah, mas eu já estou. Já somos aqui, estamos aqui quantas horas hoje? A gente chegou às 10h30, 8h30, já estamos aqui 10h. 10 horas já. Então eu acho que vamos assistir aos dois shows e vamos para casa. É, porque... sim. Já foi um dia muito, muito puxado. Muito, a gente fez muitas coisas. Então, vou mostrar um pouquinho, uh, vou mostrar um pouquinho do, do show e o show de fogo de artifícios. Ah. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tenham um boa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês podem vir um dia aqui no Disney. É, é um lugar legal. É mágico. Uh, para visitar. Para mim é um lugar legal para visitar uma vez na vida. Uh, a Michelle iria tipo uma todos todos fins de semana ah. se puder. Eu não, eu prefiro uma, uma vez por 10 anos. É, quando eles mudam algumas coisas no parque vou voltar. Mas enfim, um beijo gente. Tchau. Tchau.